Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Marberto você é mais um Elefante Literário e hoje a gente tem falar sobre continuações de livros que a gente quer muito ler. Vou começar essa fala aqui, olha, ainda tem um plástico no meu livro, tudo dizendo é. que a continuação que eu quero ler, assim a primeira delas, né? É essa aqui, ó. Of Betrayal, que é a continuação de The Kiss of Deception, a crônica de amor e óleo, publicada pela editora Darkside. Eu li o primeiro e tava na empolgação, aí não tava com o segundo, ganhei o segundo, ficou na história, toda aquela história, né, que todo mundo sabe. E pronto, é isso. Tem essa questão de, de... Tem uma fantasia aqui, é um livro de fantasia, na verdade, só que até agora, pelo menos no primeiro livro, não era muito forte. Falava mais sobre reinos, príncipes, princesas e tal. Aí, tipo, agora que eles vão entrar numa parte mais sombria e darkness. Né? Eu, eu, essa capa é linda, eu quero ler. E você quer ler? Ah. Não, no meu caso. <risos> Não é, no meu caso, vai ser a combinação de Y. Já cansei de falar sobre. Essa aqui não é a que eu quero ler, essa aqui eu já li, mas eu quero ler o quinto volume, que é o último, e eu estou muito ansiosa, né? Pra quem não sabe, é o mundo que não tem mais. Na verdade não tem seres vivos de cromossomo Y. E aí só mulher. Outra continuação que eu estou afim de ler, inclusive eu falei sobre a, o terceiro livro dele em um dos vídeos passados. Foi técnico de 50%, talvez, que é a continuação do coração de aço, Tormenta de Fogo. Eu não tenho nem o primeiro e nem o segundo aqui. Mas e-book, espero que um dia eu possa ler. É um livro que terminou com grandes expectativas pra continuação, tá entendendo? Uma coisa que, você, que aconteceu e essa coisa que vai, na verdade, você desenvolver o segundo livro. Como normalmente acontece nas continuações. <risos> mas... vou fazer de tudo pra tossir nos intervalos, mas tá foda. Isso é bom? esse aqui é o que eu tava no, no é Stories nunca, mas na minha vida eu tomo aquele. É Mas é mel próprio, esse negócio assim. Okay. Tem gosto de alguma coisa. O outro tem gosto de xarope, pô. Diga aí. Como é que o negócio? Pagar, ganha não? vergonha de enxergar. Porto, né? Primeiro de chegar, ficou piscando. Por esses dias, surgiu um comentário aqui pelas... Bastidores do Booktube. Sobre Outro dia. Que é esse livrinho que está aparecendo aqui, porque eu não tenho. Justamente porque eu tinha um certo medo de ler. Ele é a continuação de todo dia. Vai ser a visão da menininha daqui. A mesma história sobre a visão É, a mesma história que a narrativa é dela. E aí, fiquei com medo de estragar, né, a minha experiência e tal, porque eu amo esse livro. Mas eu já escutei pessoas falando que não vai estragar, que é, é tipo assim, vai complementar, na verdade. E aí eu fiquei curiosa. Tipo, argumentaram, não sei o que, não sei o que. eu fiz, não, não, tá certo. Vou dar uma chance. Então é a que eu acabei adicionando na minha lista de que eu quero ler. A terceira continuação que eu quero ter na minha vida, não em 2018, certamente, porque esse tipo de promessa a gente não faz na metade do ano, mas é ler O Temor do Sábio, esse, esse pequeno, esse pequeno livro, esse pequeno tijolo, que é a continuação de O Nome do Vento, de Patrick Rutfuss. Essa história aqui, ela, tu sabe como é mais ou menos assim, ela é tipo assim, ó. Esse aqui é O Temor do Sábio, a crônica do Matador do Rei, segundo dia. E no primeiro livro, a gente tem esse jovem, com o nome dele, esse jovem está escondido numa hospedaria, só que, na verdade, ele não é jovem ainda, né? Ele já é o... Oh, hã? É, ele não é mais jovem, ele já é um idoso que chega nessa hospedaria e faz Ah, vou contar minha história aqui em três dias pra você, tá entendendo? Aí que começa Eu a contar... a vai história em três dias? É. Aí, aí pronto. Aí três dias, o primeiro dia é o primeiro livro, ele conta quando ele era jovem, entrou na universidade e tal. É tipo isso, o primeiro livro é imenso e ele fala sobre isso. Aí tem toda a questão de magia e tudo mais, é um livro... Fabuloso, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse aqui é o segundo dia, tipo, segundo dia dele contando a história, que ele vai contar todos esses outros anos, quando ele sai da faculdade e começa a se envolver com coisas Bom, mais pesadas. Que... viagem, na bexiga. É tipo assim, tem uns bichos até que aparecem enquanto ele tá contando a história. Um, é um jornalista que vai... Ele tipo diz, ah, eu quero escrever essa história. Ele faz, tá, mas eu vou <risos> contar ela em três dias. Se você não escrever, perdeu. Escreveu. E a terceira continuação, eu a. Ah, é assim, eu li o primeiro livro, que é Blackbird, acho que é de Anna Carey. Eu acho que eu nunca falei desse livro ou falei poucas vezes, mas é uma duologia, E o que chama a atenção nesse livro, eu não lembro muito da história. Porém, ele é contado em segunda pessoa. Isso. Tipo, é como se você fosse a pessoa. E aí tem a continuação, que é Deadfall, e eu, assim. Nunca foi um livro que eu fui atrás e comprar, não sei o que e tal. Mas é uma continuação que eu ainda pretendo ler. Tipo assim, eu queria fechar esse ciclo na minha vida. Entendi. aqueles que tá aberto aí. o <risos> Essas são as continuações que a gente tem vontade de ler um dia, né, na nossa vida. Os links pra elas vão estar aqui embaixo no box de descrição. Tanto pra elas como pra o primeiro volume. Você pode comprar qualquer livro, na verdade, que você quiser por esses links, tá entendendo? Deixa aqui nos comentários as continuações que você tem vontade de ler. Aquelas séries, né, que você começou e deixou parado, como todas as pessoas sempre Sim. fazem tá nas normal. suas vidas. Tá todo mundo mais meu não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito, mandar esse vídeo para as minhas amigas e ficar ligado em tudo que acontece no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Não tem quem tá reachando, eu fazer umas comprinhas assim. Eu só tenho um roupa preta, eu só tenho uma roupa mandar bordar, né? Aqui com a bolinha agora. Igual com a Rangers. Não, eu sou uma pessoa discreta, só um bordadinho assim, eu Que tá na moda agora, tá ligado? uma camisa lisa com bordado. É, uma coisa assim. Que faz, tipo...